Tem, Tem alegria aí. Tem muita. Vem dentro de você. É só você querer, busque a sintonia A sintonia das mágicas ondas da Rádio Mundial A Rádio do Despertar Paulo Sérgio Oliveira em mais um programa Nessa tarde e noite, boa tarde mesmo Nos trabalhos técnicos, meu amigo Jean Ao lado de Jesus Cristo, que está ali Um barbudo aqui, eu chamo Jesus de JC é. Falo que ele é corintiano, falo que ele anda de motocicleta e anda mesmo, anda sempre com a gente Boa tarde mesmo, Paulo Sérgio com dois Hs no final, pelo Facebook E hoje tem live, tem transmissão ao vivo pela página da Rádio Mundial no Facebook Ou pelo site do Facebook, não assiste quem não quer né? E eu tô aqui para falar de música, tô aqui com uma convidada que não chegou ainda Porque o trânsito está um caos ela vai cantar comigo, mas eu posso trazer música para vocês. Eu vou trazer a receita de felicidade que eu fiquei devendo. Essa música eu compus para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal. Congresso que esteve Amit Goswami, Susan Andrews, Dan Martin, uma galera especial. Roberto Crema, presidente da Unipaz, um pessoal muito especial. E eu também palestrei lá, falei sobre o Toque do Despertar, que é um dos trabalhos que eu faço e falei sobre xamanismo, mas eu fui incumbido, de, incumbido de, de compor o hino do congresso. O hino do congresso, o congresso chamava-se felicidade autêntica, a felicidade real, não essa felicidade de conceito, por quê? Porque felicidade é um conceito, o que é felicidade para você? Então eu fiz essa letra e a música é chamada Receita de Felicidade, vamos do refrão tem alegria aí, bem dentro de você é só você querer Busque a sintonia, curta energia Linda de viver, viva a vida né? Tem alegria aí, tem muita Bem dentro de você é só você querer Busque a sintonia, curta energia Linda de viver, mundial basta apenas o sorriso para atingir o paraíso para ver tudo harmonizar para colher felicidade e bons frutos de verdade a esperança a semear para receita ser certeza respeitar a natureza não forçar o natural vigiar os pensamentos não fazer maus julgamentos levantar o seu astral com alegria tem alegria aí Bem dentro de você, é só você querer Busque a sintonia, curta a energia Linda de viver Tem alegria aí Bem dentro de vocês, é só você querer Busque a sintonia, curta a energia Linda de viver É só deixar que o amor venha lhe visitar tem que cuidar de si, cuidar de si, gostar, depois achar um tempo para ser feliz, quando você quiser... Tem o que sempre quis com muita alegria Tem alegria aí, tem muita Vem dentro de você, é só você querer Busque a sintonia, curta a energia Linda de viver Tem alegria aí Vem dentro de você, é só você querer Busque a sintonia, curta a energia Linda de viver Ampliar a consciência e ver ao que conduz A de trilhar por trevas para se achar a luz Conhecer a sua essência é fundamental Transcender a existência, ser transpessoal com muita alegria Tem alegria aí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 Busque a energia linda de viver, na consciência, na tomada de decisão, na percepção maior, no despertar. A minha convidada chegou, é, ela vai passar aqui na frente da câmera, mas não tem problema. É, rádio é uma coisa gostosa, improvisada mesmo. E o meu tema de hoje, está aqui Marie Gabriela chegando aqui <risos> nos estúdios. Olá. Enquanto a Margui se ajeita aqui, eu vou falar um pouquinho do tema que eu lancei no Facebook hoje, sobre... Oi, Oi querida. Oh. O, o tema que eu lancei hoje no Facebook é sobre a indisponibilidade para os relacionamentos. Muitas vezes eu escuto as meninas falando assim, eu queria tanto um namorado, os meus amigos falam, ah, eu queria uma, uma pessoa, uma parceira, uma companheira, e eu só atraio pessoas, eles não usam esse termo, mas pessoas enroladas, pessoas assim e eu chamo esse termo de uma maneira mais terapêutica, de pessoas indisponíveis. Essas pessoas estão presas em histórias, histórias ancestrais, estão no lugar errado, às vezes fazendo o lugar da irmã mais velha, tentando tomar conta da família, não disponíveis para a vida por uma ausência de pai. Pode ser vários fatores. Pode ser também a fidelidade a um ancestral que, que morreu, o assunto fica excluído, fica... É, embutido, pode ser por mais motivos, mas eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo agora já teve um encontro com uma pessoa que não estava disponível, ou já esteve indisponível para alguém. Isso é algo para a gente refletir. Quando isso acontecer, em vez de a gente ir para aquele lugar de julgamento, para aquele lugar de, de dizer que a gente não dá sorte, etc, etc, mesmo porque quem atrai esse tipo de pessoa também tem um emaranhado, está né? na mesma frequência. Ao invés de a gente ir para esses lugares, perceber que existe uma fidelidade, é muito bonito isso, por honra, muitas vezes nós estamos no lugar errado entre os irmãos, estamos no lugar do pai, às vezes estamos presos, e não, portanto a gente não consegue se dar, por mais que a gente goste de uma pessoa, a gente não consegue estar inteiro ali. Tá? Levando isso para o âmbito do relacionamento a dois, a constelação consegue, com precisão cirúrgica, te colocar cortar essas emendas, colocar todo mundo no lugar, ajustar o sistema né? e colocar a pessoa a serviço da vida disponível. Isso também pode valer para os empreendimentos. Tem pessoas que querem abrir sociedades, mas não estão disponíveis, não, vão, não vai dar certo. Pessoas, não está disponível para uma ausência de pai, por exemplo, não está disponível para o trabalho, não está disponível para ir para a vida. Né? Essas pessoas que separam e voltam para casa, Tá preso ainda, né? Então a disponibilidade Então é bacana isso a gente perceber que a gente tem que se trabalhar mesmo para encontrar uma frequência de atrair pessoas disponíveis. Eu botei no Facebook hoje, é, eu não estou disponível para disponível para relações indisponíveis. É verdade, porque me trabalhei muito <risos> para isso. Boa tarde, Marie Gabriela. Boa tarde, Eu conheço tá, eu esse violão, sei. foi aquele que você me emprestou ah, é. na Virada Xamânica. <risos> meu violão pifou no palco na Virada Xamânica, tiveram várias apresentações. Aí correram atrás de um violão, a Marie gentilmente emprestou. Ó, todo convidado ganhou meu livro... O 11 Passos Epa. para Despertar e tem o meu CD aqui, ó. Ó, essa versão tem um CD aqui. Muito obrigada, eu quero <risos> agradecer muito de estar aqui, porque, aliás, você foi o primeiro, meu primeiro convite para rádio. Ai, ah, que legal. E depois disso eu fiz algumas, já fiz algumas entrevistas. Agora você tá famosa. É, melhor um mas... milhões de visualizações, não fez? <risos> No, no, no YouTube, que legal, né? Muito legal, né? Incrível, tá, tá bem lindo mesmo o trabalho. Mas eu, eu tenho essa, essa gratidão porque você que abriu esse, esse espaço aqui na Rádio Mundial, eu comecei a, a entender o que, que era. Ah, que bacana, fazer mas a música tem rádio sua tá sempre aberto. <risos> Não, você sabe disso, está sempre aberto aqui, a gente tem uma, um encontro bacana. A gente se encontra só na, nos festivais, né? É verdade, a tocando. A gente fala né? um pouco, mas eu, eu gosto muito da tua música, da tua frequência. E eu sei. Se você está aqui hoje e eu consegui abrir para você um espaço É porque alguém abriu um espaço para mim um dia também É verdade, é. sim E a, a vida é essa troca, essa troca é eterna Eu acabei de cantar a Receita de Felicidade Eu ouvi é. chegando ali <risos> É a música que abre as portas para mim Olha, tem essas músicas ah. também que abrem a... Ah. Essas, né, a... a... É... abertura vem nela, abertura, Ganesha, assim, né? Elas ah, abrem, abrem... Foi ó... essa música que abriu o Congresso Internacional. O caminho, né? Pô, essa música toca muito em Portugal, pessoal. É mesmo? Tem um Congresso de Felicidade em Portugal agora. Usaram como tema. E, que lindo! E, e muito legal isso, né? Então, eu sou é. grato a essa música. E, aliás, som na caixa, gente. Pra quem não conhece o som da Marie Gabriela, daqui a pouco eu passo os contatos. Traz uma música. Tem uma música sua que hum. uma bem alegre que fala assim. Uh -huh. Eu gosto do. Lararara, que é? Ah é! Conversa é. com ela pra gente. Pra... Cores, Bom, chama cores. Cores, ouvinte mundial. Maria hum. Gabriela. Eu gosto desse amarelo que vem me acordar. Eu também. Eu gosto do azul turquesa das águas do mar. Eu gosto de tudo aquilo que é belo e profundo Dos grandes mistérios contidos no mundo Eu gosto de ver o mundo girar Eu gosto das emoções que vêm das profundezas Trazendo esperanças de rara beleza Abrindo o caminho pra gente passar Eu gosto desse amarelo que vem me acordar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 Aquilo que vai Não tem como irmos além Se não aprendermos a voltar atrás E assim eu vou indo e vindo Tirando o que não convém Vivendo e descobrindo o que é Que me faz bem Vou cantando para sempre Amém Eu gosto desse azul que paira no ar de ficar olhando a nuvem passar Para lembrar que na vida tudo passa Esse tal de amor está aí é de graça Basta querer para receber É o maior tesouro que o mundo já viu Vale mais do que ouro, mas é um desafio Querer de verdade, querer pra valer Eu gosto daquilo que vem Eu gosto daquilo que vai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 para o céu e agradeço Eu sou feliz porque eu mereço Levanto as mãos para o céu e agradeço Obrigada, amém <risos> Oh, <sorvete>. é. Essa <risos> música gostoso. é muito pra cima, muito gostosa Eu uma vez... Que show que eu vi essa música, eu falei, essa música é bem legal, tem muito a ver é com mesmo. Meu repertório. Foi um show que você fez lá no Espaço florescer, florescer. É, no Espaço Florescer não, gente, você me conheceu lá, Exatamente, né? muito legal essa música. Essa música, música foi, a... ela veio direto assim, acordando Pronto. mesmo com o <risos> sol ali, aparecendo na janela do quarto, ela chegou assim. Deixa eu mandar um beijo pra galera de Uberlândia, eu estive em Uberlândia semana passada, nossa, nunca foi tão tá bem. tá viajando bastante, né, para ah. Nunca fui tão bem recebido. O povo mineiro é maravilhoso. É mesmo? Nossa senhora, que maravilha. Não que os outros lugares que eu vá não, não me recebem bem. Não é isso aqui. Lá foi acima da... Que gostoso. Eu nunca ah. fui ainda para Minas, assim, para... E, e é quase Goiás, além de cima, né? Eu fui lá pro triângulo Triângulo. E... Eu cresci em Minas, né? Ah. Mas ainda não é me mineira? apresentei. Então, eu sou francesa. Uau! E cresci em Minas, no sul, ali de... Perto de Gonçalves, Monte Verde, sul da Serra da Mantiqueira. Tá, ah, conheço bastante ali. É. Eu não sabia que você era francesa. Eu você sou francesa. Bonita, Maria, <risos> Ela é chique. Gente, um beijo para a galera de Belândia. E a próxima formação em Constelação Familiar Samânica. Agora né, é um beijo, uma extensão universitária com tá. a certificação uh, reconhecida pelo MEC. Muito legal, uma conquista nossa. 16 a 22 de abril em São Paulo, vou falar um pouquinho sobre isso Eu já abri o programa falando dos relacionamentos indisponíveis Esse programa vai estar no meu site, Paulo Sérgio Oliveira com dois H no final Ou vai estar no meu canal do Youtube, então não tem problema e você pega depois, ouvinte rotativo, que a gente está aqui para fazer música hoje Mas fala dos projetos novos aí, CD, o que está que rolando? Oh querida, acabou de acontecer essa campanha linda né? do Quicante eu vi foi legal demais, assim foi ab Abriu muita coisa Arrecadou uns milhões lá Ah, né? uns milhões é. Mas eu acho que mais né, do, que, do que o valor em si assim sim, A gente sim. se abre mesmo E se apresenta pra né, chamar e contar da, da campanha Isso aumenta muito a visibilidade, assim, sim, né? Sim. Incrível Então foi... Mas deu tudo certo, foi um sucesso a campanha E com ela veio a gravação da música Nova Clareia Quero ver, Eu quero agora? cantar aqui, ah, claro Vamos mandar bala nela Agora? Agora, aqui é pra tudo já, já. <risos> Na rádio é tudo já E aí que tá clareando, tá Tá bonito Clareando, Marri Gabriela, fúbio de Nativa hum. Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer Procuro um lugar, um vazio, um respiro Para simplesmente eu ser Aquilo que sou e que não conheço Mas quero vir a conhecer Quero saber o que tenho para dizer Tanto a mim quanto a você Toda essa emoção, todo esse coração Essa forma nova de viver Precisa de espaço, de um intervalo Para com calma florescer E eu aqui com as demandas da vida as feridas com todo amor Essa são é aquelas músicas de ritual, né? Aquelas que é. mexem com a gente. É Pela frequência. É. E quem é essa música? Sua? É minha. Uau, linda música. É, uma Uau. música nova. Essa eu não conhecia. É. E já, já, tá, já foi gravada essa? foi gravada. Tá linda. Mas já foi prensada? Já. É que eu lancei um single, né? Tá. Eu falei, não vou lançar um álbum. Vou lançar essa música, sabe? Tá todo sabe? mundo fazendo isso agora. É. Né? No YouTube, antigamente a gente vinha com CD... Aí lançava uma faixa de cada vez hoje. Eu compensa. vou te falar que é muito mais fácil, assim, ah, porque você, ah. a, você sente a música uhum. ali, você sente que ela está pronta, ela está madura. Sim. E você consegue transmitir isso mais rápido, né? Uhum. E eu acho que o público também sente. Uhum. Espelha, né? Isso, porque senão, às vezes... A gente tá ali, tem uma música que a gente tá sentindo mais, aí põe no álbum, aí demora tanto tempo quando você vai ver, você já e passou um pouco, né? Do e tempo. a gente acaba cantando diferente também, né? A gente descobre umas, umas saídas, umas, umas, é. umas subidas... Né? Tem, tem música que eu já não canto mais como eu gravei Com também. certeza, também ah. tem isso. Ah, então... Não, essa mesmo, agora eu cantei já diferente do que eu gravei ah, ah, A gente dezembro. vai achando umas brechas aí. É gostoso, véio. né? Mas música forte, música de, de histórias. E festivais, o que, que a gente tem mais nesse ano? O que, que você está fazendo? Menino, então, olha, eu tô com alguns shows... Eu produzi agora um show, né? dois shows agora em São Paulo, hum. foram lindos. Agora tá com o empresário, com o André, tá mandando tá tudo. nossa, a melhor coisa do mundo. <risos> legal. E aí eu tenho um show agora, dia 4 de maio, no Clube IP aqui de São Paulo. Ali Super legal. Clube eu conheço, muito bonito ali. Eu joguei futebol ali. Ah, é? é, é. Tá convidado, viu? Vou. É... Quer dizer, se você estiver em São Paulo, eu devia viajar. É, né? não, claro. <risos> É o espaço Cura-te que, que me contratou, vai ser uma festa de aniversário do espaço. Que legal. Então vai ser um show bem bacana com a minha banda também agora, né? Eu tô com uma banda... O, quem toca com você no, no baixo é o menino, o Carlos Amaral? O Carlos Amaral tocou ali no... Ah, tá. Ele tocou no... Num... Ele se apresentou comigo. Onde a gente, o último foi a virada, virada xamânica, xamânica. Virada xamânica Mas ele também toca um violão maravilhoso. No último show ele tocou o violão hum. e o Guilherme Granato tocou baixo. Então hum. a, gente, eles, tá, que legal. a gente vai trocando. Tá com o super banda, tá com tudo em cima, tá com é, toda a história. Tá. E aí depois eu tenho um show em Tocantins, e também tô viajando. Gostoso. Como é que o pessoal te acha, Marie? Pois é, nas minhas plataformas, né YouTube, Marie Gabriela Oficial... Ó, Maria com R só, né? É, vamos lá, isso tem que explicar. É M-A-R-I-E, né? Maria então Maria. Marie, é, Gabriela é com dois L's. Com dois L's. Marie, Gabriela com dois L's. É isso. E aí, com esse nome, YouTube... Você vai ver YouTube. lá um milhão de visualizações, tem um monte de coisa aí. É. Então, <risos> quando a Marie faz programa comigo, a galera fica perguntando. Mas eu, quando você for lançar... Uma história, fiz lançamento para você. volta aqui no programa. Ah, que bom! Vamos fazer Com... uma história. Muito é. obrigada. Pô, bacana mesmo. Não, a música de rezo sempre teve uma história aqui. A gente tá é. naquela história de até hoje a gente não saber se é música de rezo, se é música de elevação, se é música de unidade ou se é música de novo paradigma. É. Mas todas são músicas que aumentam a frequência. E estão tá, todas juntas, a gente tá todo mundo unidos nessa área que vou te mandar, intenção, Marinha, na... É que eu cheguei agora, a gente falou pouco. Eu vou te mandar uhum. um, um, um experimento que eu fiz em Uberlândia. Tá. Uma pessoa, a doutora Ana Paula, ela fez um pêndulo, pegou o um pêndulo um pêndulo chamado Dual Load e pra eu cantar um mantra, na hora que começa ele abre, assim. Ah, jura? Você canta um outro tipo de música, ele não, quase não abre, não faz nada. Nossa, isso tinha que ser gravado, ah, tá filmado. gravado ah, tá. filmado. Tá gravado, ah, tá filmado, eu vou te mandar. E aí quando você, aí você vê o poder dessa música, gente, quando... Eu comecei a cantar, só assim, a, primeira a primeira frase da música, ele abre. Chegou a girar que nem um helicóptero, assim. Nossa, mas forte. é um merecimento, né? Eu me sinto muito beneficiada quando, por exemplo, estou aqui agora, vou vir cantar na rádio. Uh -huh. Cantar, a gente cantar nossas próprias músicas, como ajuda, né? Faz Nos bem de né? é. Eu falo que música não é uma medicina que acompanha uma terapia, como algumas pessoas pensam. A música é a própria medicina, às vezes, que toca todo o trabalho. Olha... Ah? Acredito. É, é muito forte isso. É, todo o trabalho, mesmo quando eu faço o Toque do Despertar, que é um dos cursos que eu dou, ou eu faço a formação, muita música. Eu coloco muita é, música, também, muito tempo. Também. Né? aonde assim está relacionada à espiritualidade, tá, tem muita música também, que como legal. uma guiança nessa. Né? Assim. Me diz uma coisa, você gravou só música suas como é que está gravando? Como é que está a história aí? Olha, eu só... tenho muita música minha ainda para gravar, sabe? Ah, ah, Nossa. Eu mas, graças a Deus, né? Uma delícia. Eu só queria ter mais tempo pra compor também, mas... É. Eu, te, eu queria ter mais tempo pra gravar. É, a gente vai <risos> gravando, a gente vai fazendo. Mas eu tô fazendo alguns vídeos de músicas de outras pessoas, de covers. Então, assim, eu ah, fiz... Ah, pode um pra... ouvir meu CD aí. Vou, vou adorar ver uma música minha na sua voz, tá? Ah, tá bom. <risos> <risos> eu fiz uma da de Maria, eu fiz uma da Cristal. Qual que você fez da Lede Maria? Da Lede Maria eu fiz Flor do Mar. Flor do Mar? Ah, eu Nossa, amo essa música. Nossa, linda, linda música. Linda música. E são as músicas que me chamaram muito para esse caminho, que Valeu, me inspiraram muito, assim, é, eu sei. Valeu, de Maria TV aqui deixou um CD aqui pra galera que tava tudo super legal. Ó, oh, o papo tá rolando bem, nós estamos morrendo. Termina com aquela música da gratidão, porque a gente não tem mais nada. Tá, um ela beijo. É agora tá no pico. Tá. Ela tá no. Eu Manda bala que a gente legal. tá em cima da hora. Tá bom. Gente, um beijo no coração. Até sábado, 18h30. Acabou! Termina com Marina oh, Belé. meu Deus, então, ó, não falei? É YouTube, Spotify, Facebook, tá, gente? Vocês me encontram em algum lugar desses. Vamos Olá. lá. Gratidão. Ah. Eu sou a grandeza do universo As faíscas que brilham na imensidão De estrela sou chamado muitas vezes Grande sol que ilumina a escuridão E nas alturas eu espero ser chamado Pra trazer a cura preciso ser convidado Sem mais demora já estou ao seu lado Na mesma hora senti-se aliviado não há verdade que eu não vá escutar É minha linguagem, ela saber falar Para ter tudo aquilo que desejar E ser agradecido a quem tem para dar. Só eu que leio todos os seus pensamentos E vejo o quanto você os tenta parar Só eu que vejo quando viram sentimentos E que não dá mais para poder controlar É nessa hora que eu chego no vento Nas estrelas e na luz do luar Venho lidar como posso meu alento Ajudar aos poucos a de me lembrar, não hesitem em me procurar. Tenho poder e mais tudo o que precisar. Só os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão.